Aqui a fake news não tem vez. Chegou a hora de homenagear os porta-vozes da informação. Prêmio Comunix 2021. O Oscar do jornalismo brasileiro. Com as maiores estrelas da comunicação reunidas em um só lugar. Transmissão ao vivo pela internet. 16 de novembro a partir das 20 horas. Acesse e assista.